40 nukes versus o Japão. Quem ganha? Bom, então pra começar aqui, só pra mostrar pra vocês, tá? É tudo isso aqui de nuke que eu tenho, tá? São os 40. E bora lá! Vou começar aqui declarando guerra. Bora lá. Tem 72 milhões de população. Vou começar aqui. Será que 20 bombas é um valor bom? 22 bombas, tá? Vamos tacar aqui em Tóquio. Dessa vez eu deixo Tóquio com zero de população. Será? Será? Ô, oh, louco, oh, oh, oh, oh, nossa, velho. Hahaha. <risos> 17. 16, agora, velho. Nossa. 16. Ô, oh, tacar mais. Vou tacar mais uma, mais uma, mais uma.